Olá, inscritos do canal, vamos para mais um vídeo sem enrolação. Para você que fica papagaiando que Fulano, Beltrano e Ciclano são comunistas por não pensarem do jeito que disseram que tem que se pensar, lamento informar, mas você está sendo enganado. Porque o comunismo no mundo sequer existiu. Você pode falar da China da ex-União das repúblicas socialistas soviéticas, da Coreia do Norte, de Cuba, do que você quiser. Nesses países nunca existiu comunismo. O que existiu, e em alguns deles ainda existe, é o que chamam de ditadura disfarçada de vaidade. As únicas comunidades totalmente comunistas do mundo são as comunidades indígenas em que tudo pertence a todos e ninguém é proprietário de nada. O resto é ditadura disfarçada e enganação. Porque na vida real não existem contos de fadas. Na vida real tudo é comércio. Na vida tudo o que fazemos, por mais que pareça ser bom para os outros, no fundo, no cerne da questão, tudo o que fazemos é para nós mesmos. Para alimentar a vaidade e o ego, para nos sentirmos vivos e para nos sentirmos menos culpados. Não foi só no Brasil que brasileiros foram enganados. Todas as nações que se enveredaram por seguir a extinta União Soviética, na época em que Stalin comandava com autoritarismo aquela nação, foram enganados. Por quê? Simples, depois que Josef Stalin assumiu o leme do barco, e é isso que significa a palavra governar, dirigir o leme do barco, ele mandou seus capangas dizimarem populações inteiras e saquear tudo o que pudessem saquear. Com isso, a extinta União Soviética cresceu muito economicamente o que transmitiu a ideia para o mundo de que as práticas de Stalin eram o que levaria outras nações para a mesma ascensão econômica. O que ninguém sabia é que ao custo de milhares de vidas, porque Stalin e seus capangas mantiveram o genocídio que cometeram em segredo e depois que os crimes de Stalin foram revelados ao mundo, a ideia de absorver e implantar o que se chamava de governo comunista caiu por terra. E com isso caiu também todo o sonho e esperança daqueles que foram enganados por uma propaganda mentirosa promovida por departamentos do governo soviético. Esse pessoal do antigo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, ficou sem chão, sem rumo desorientados e ainda iludidos e com a mente fechada para novas ideias. Porque foi uma frustração enorme. Passaram a tentar aplicar na política brasileira o que eles julgavam certo, utilizando argumentos que não eram mais válidos. Eles racharam, surgiu o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, que não tem nada de comunista porque nenhum deles tem a cultura indígena e nenhum deles sabe o que é o comunismo na sua mais profunda camada do DNA social. Só os índios sabem, só que não sabem que sabem. O que restou a eles? Restou começar um programa político e social que visava o crescimento econômico mais justo e equilibrado, em que todos tivessem oportunidades iguais e ganhassem salários bons, que lhes permitissem viver dignamente e que os salários fossem muito próximos de uma profissão em relação a outra. Veja que interessante essa ideia de bons salários e oportunidades para todos. Ela permaneceu associada ainda ao que se chamava de governo comunista, Apesar de não ter nada a ver com isso. Eles, esses brasileiros e outros povos de outras nações, continuariam a viver em um mundo imaginário, perdidos em pensamentos que não lhes permitia compreender e aceitar que foram enganados. Veja um exemplo do pensamento que se tem sobre isso. Você acha certo um deputado que é um funcionário público a serviço da sociedade ganhar quase 40 mil reais por mês e desfrutar de inúmeros benefícios que favorecem apenas a ele e a família dele, enquanto que um gari que cuida da profilaxia urbana ganhar um salário mínimo e não desfrutar de nenhum benefício? Essa ideia de aproximar os bons salários entre as profissões favorece todo mundo, mas isso não é comunismo, isso é bom senso, é olhar para o que é óbvio. Se você acha errado que as pessoas ganhem bem e acha errado que os salários sejam de acordo com os anos de estudos acadêmicos, então, eu sinto lhe dizer que você não sabe o que é justiça social e bom senso. Não sabe que meritocracia não faz parte da justiça social. Porque cada indivíduo é único, e o que serve para um, nem sempre serve para o outro. E o que um pensa, nem sempre é, é o que o outro pensa. E nem sempre o político, que é o responsável por equilibrar essa disparidade, nem sempre tem a capacidade para compreender quais ações devem ser tomadas para beneficiar não apenas a maioria que o elegeu. Porque bons governantes são aqueles que governam para todos, sem excluir a minoria, como se fosse a sobra excedente de um peso desnecessário a se carregar e que deve ser jogado ao mar para os tubarões. Bons governantes, acolhem a todos, sem distinções, porque todo mundo tem o direito e o dever de emitir a sua opinião e expressar seus sentimentos para que a ele não falte nada que supra as suas necessidades mais fúteis. O cara que se candidatou a um cargo político tem como função a responsabilidade de cuidar de uma população inteira. Candidatou-se porque se julgou capaz de satisfazer os anseios de todo um povo. E ele tem essa obrigação moral de proporcionar meios para que as pessoas possam satisfazer esses anseios, por mais insanos que possam parecer. Os representantes do povo têm que ter em mente que as suas ações devem ser as melhores possíveis e além da mais concentrada formação da dignidade e do caráter que o homem pode oferecer, sem jamais esquecer da liberdade individual de cada um. Porque se não for assim, não é capitalismo, comunismo, monarquia ou qualquer coisa. Se não for assim, é só mais uma ditadura disfarçada de vaidade. Dizem por aí que o Brasil é um país democrático. Eu acho que não, porque se o Brasil fosse um país em que o povo mandasse de fato, os governos, divididos por suas responsabilidades, esforçar-se-iam para realizar a vontade popular. E qual é a vontade popular? Qualidade de vida, paz entre as pessoas, educação de qualidade, saúde grátis e universal também de qualidade. Moradias grandes, com conforto e segurança doméstica e pública. Acesso a bens de consumos que possam ser comprados sem sacrificar o já reduzido orçamento de uma família brasileira. Acesso a viagens, carros e tudo o que o mundo oferece de bom. A vontade popular é viver bem e ser feliz. Coincidentemente, tem a ver com as mesmas ideias daqueles que foram enganados pela propaganda mentirosa de Estado. Essa vontade popular não se vincula a nenhum sistema ou regime de governo, porque, como já foi dito, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a não ser com o bom senso. Curioso isso, né? Então se a ideia de igualdade econômica e de oportunidades pode parecer dogmática e ruim, tenha certeza de que a ditadura disfarçada de vaidade é muito pior, porque ela não faz nada além de enfiar goela abaixo do povo a vontade de um ditador perdido em suas ideias de grandiosidade, enquanto é estrangulada a vontade popular, que não é a vontade do ditador, é o sonho de cada uma das pessoas que residem nesse país e que esperam o melhor daqueles que elegeram para dirigir o país. Mas, como foi dito antes, nem sempre os que dirigem têm a habilitação, a experiência, a inteligência e a coragem para conduzir a nação pelos melhores caminhos que se pode trilhar. Hoje eu sinto falta de uma oposição ao governo que seja coerente, erudita, que tenha argumentos que nos faça refletir, que nos dê esperança, que entusiasme, que defende alguma coisa útil, que aponte as falhas das atividades do poder público sem ofensas, para que os pontos positivos e negativos sejam evidenciados, para que haja um debate saudável a fim de encontrar os defeitos e apresentar soluções. Eu quero ter opções de poder escolher de novo. Eu quero ouvir mais pessoas, mais lideranças, porque esse monólogo político já ficou chato, e por isso eu digo, e essa é a minha opinião, e mesmo você não concorde com ela, você tem o dever de defender até a morte o meu direito de dizer o que penso. Porque se eu não tiver esse direito, você também não pode ter o mesmo direito de dizer o que pensa. Porque se serve para mim, também tem que servir para você. Por isso, mesmo que você não concorde, você tem que falar. Tem que dizer o que julga certo e errado. Para que as nossas condições de vida, que dependem das ações dos políticos, Sejam melhoradas e todos vivamos felizes e dispostos a trabalhar mais e melhor em busca de uma sociedade mais igual, em que todos vivam bem. Sejam ricos e saudáveis dentro daquilo que entendem por riqueza e saúde. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus, sejam ricos e felizes e nos vemos no próximo vídeo.